E domingueira de Páscoa, coisa maravilhosa, hein rapaziada? Solzão brilhando na cara, tudo lindo, Queza deitado, manda doente. E aí família, eu tô aqui pra começar mais esse vídeo Eu espero que você esteja bem, eu tô muito bem Graças a Deus, eu tô tranquilão Espero que você também esteja Se você tá vendo esse vídeo, esse vídeo é um pós-páscoa Então, boa páscoa pra você e pra sua família, meu querido Espero que vocês tenham, sei lá, alcance a meta de vocês aí Da forma que vocês querem E muito mais, mano Então hoje é o seguinte Eu vou, hoje vai ter um almoço na casa do William O Willian, quem não conhece, daqui a pouco eu vou mostrar pra você O William já participou de alguns vídeos e tal Eu já comentei dele em alguns vídeos e você vai vai estar tá conhecendo ele um pouco melhor. Então daqui a pouco eu vou colar na casa dele, a gente vai comer um, sei lá, ele vai fazer um peixinho, e aí eu vou mostrar para você direitinho como é que vai ser esse domingo de Páscoa da gente, demorou? Então, guarda um pouquinho que eu já volto. Parazes já tá me olhando, mano só lançou hit esse ano, din, din, tô contando alto, férias em Cancun, cê nem tá ligado, cê rolê na city, pega a McLaren, leva a minha beat. Você falou que meu som é ruim Olha quem diria, hoje sou celebridade Falam bem de mim, nas costas agem na maldade Falam bem de mim, nas costas agem na maldade Falam bem de mim, nas costas agem na maldade Levo minha humildade na simplicidade Força, pouco e fé Essa é verdade Foco, força, força e fé Essa é a verdade <risos> Menor Com a boca de peixe ah, aí Fiquei sabendo que vai ter peixe aí O que, que é isso? É como o peixe pra pacu? Não Vamos subir ali em cima ali pra você sentir isso Vamos ver o peixe Beleza? Beleza? aí, velho Ô, velho Eita Ok velho Vai filmar aí, velho História Ah, é, velho, tem que ser, né? Vai fazer uma reportagem é, eu, aí É, o velho O velho é o pra quem não conhece Não vô? Dá um salve. É isso aí, velho. Tá certo? Velho não. Eu só nasci primeiro. Não, eu não sou é velho. É imóvel né? Mas Na, né? Velho? Não, eu sei. Vigou, é. eu nasci primeiro. Eu sou o homem do futuro. Tá certo? Tá Muita velho. gente vai ter que me copiar, velho. Com certeza, velho. Tem que ir velho. Não, tá cumprimentando é, é. Ele. Beleza, cara. Boa, velho. Tá cansado. Será que vai agora? Esse daqui é a casa do William boy. O que é isso aqui, William? Peixe. Ah, Olha aqui. o tamanho do bagulho. Olha o ventila. Ah, ah, Pronto. Que é? Olha meu Deus! Meu Deus, meu Deus, que que de Quem que é? Que é? Ah, veio com ele, que deixou de é O coelho é isso, cara? É doutor Ceruga. Fala, obrigada. O que que é que, que, é? É que você falou? <risos> oh, ah. Ah, obrigado. Obrigada. Babá. É do que? Da tataúga? Uhum. Oh, Deus! Tirar todos os pelos... Não, não é não, seu pelo não, que tá, tá aqui, não. Aqui, não. Oi. Ela o, papá primeiro, o papá depois você abre a um É, <risos> Não, mas é porque essa é outro lado, né? Passada. Mas é. aí tem que ser a gente. Então, caso né? é assim. Mas tem que ser a gente. É. Não pode ser outra pessoa. Bem exomeada, gente. Hum. Bem, eu, eu, <risos> assim, eu, eu pelo menos também vou Eu pelo menos também vou nem o pão dos cordão, sabatão do Michael Jordan e meia. Pô, oh, palavrão, esse cara não faz palavrão, não. Freud, Freud, aquele cara lá, muito inteligente. Ah, tá, entendi. Entendeu? Vé, então, você é o cozinheiro bem. aí? O que que estão tá fazendo pra nós? Explica aí pra gente. Ô, oh, véi, aqui é o um arroz francês com petit A. Arroz francês? É, a moda francesa, com petit pois. E o que que vai no arroz francês? <risos> Vai o Petit pois, né? E o que é o Petit Poit, pra quem não sabe? É segredo? É, é, é, é que o velho trabalha no restaurante, então ele não fala os segredos da culinária dele, né, velho? É arroz com Petit pois, né? Petit Poit é, é ervilha. Fazer só sal sal. E só temperar a sal sal. E o limãozinho. Nossa, tem peixe pra caramba. Você comprou todos esses peixes aí, William? Comprei, tudo eu lá? Com Tudo lá comprou de graça? Aquele cara que você comprou de graça? <risos> tá, Tudo. eu vou lembrar desse dia, hein? Eu vou lembrar desse dia, hein? Eita, mano, eu tá botando fogo já, os peixão. E o mês só não é toca. E a Amanda fazendo nada. <risos> Vai, Jorge. A bolinha neném. neném! Eita! Que susto! E o meu foi longe agora bolinha. É tá. falando, a bolinha. É o que, velho? Tá, tá Querido, velho. Tá bom? Tá bom. Tira a mão da boca. Já tá me Mano, só lançou hit esse ano. Din, din, tô contando alto. Férias em Cancún, cê nem tá ligado Cê é rolê na city, pega a McLaren Leva a minha bitch pra com seus lugares Você falou que meu som é ruim Olha quem diria, hoje sou celebridade Falam bem de mim, as costas agem na maldade Vai já, nem vem Tomate! Ele come tomate? Tomate! Tomate! que nem ah, tem espinho, ó. Tem aqui. Não é desse aqui, não. bom desse, Fernando. O espinho é grandão, a maioria. Não, não hum. é mãe. Isso aí é bom, viu? Já quando eles come isso aqui, peixe. Tá, eu sei. Mais uma vez, você tá me vendo depois do vídeo que eu já fiz e tá se perguntando. Por que, que você faz isso? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu ainda não sei terminar um vídeo. Cara, eu não sei o que fazer. Tipo, eu tô lá no momento e... Depois que eu fiz, que eu gravei, eu falo, mano, esqueci. Esqueci de fazer o final do vídeo. E eu me perco, eu acabo sem saber o que fazer. Eu falo, mano... E aí eu acabo me perguntando por que, por que eu não fiz isso ainda? Que eu não faço no final, no dia, porque eu ainda não sei, irmão. Mas pegando aqui por essa parte, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha o vídeo com um amigo, estamos chegando a estamos chegando a mil inscritos, mano. Atualmente estamos a 918, mano. Isso é uma felicidade imensa, para você pode ser pouco, para mim é muito. Então eu agradeço demais a você que tá ajudando. Então eu falo é o seguinte para você, meu querido. Valeu, falou e fui. Pega a McLaren, leva minha beat pra com seus lugares Você fala que meu som é ruim, olha quem diria Hoje sou celebridade, falam bem de mim, as costas não.